Eu fico louco. Estamos aqui com mais um case da URL em SEO. Estamos aqui um cliente novo, tem cerca de um mês. Nós estamos trabalhando ainda no início, o projeto nem começou. E nós já conseguimos a palavra que não estava indexada já está lá em primeiro lugar. Lógico, uma palavra longa que tem, mas. Ela não era trabalhada, nós estamos trabalhando. Palavra aqui, ó, 12 lugar. Já conseguimos chegar em quarto. E agora tá em sexto. 20 já tá em décimo. 25 tá em vigésimo lugar. Então é isso aí. Se você também quer ter um projeto de SEO, colocar seu site nas primeiras posições do Google, fala aqui com a equipe da URL que a gente vai criar um projeto muito louco. Curte esse vídeo, assine o canal para você receber dicas valiosas como essa